Caralho, fiado Respeito o melhor filho do BR Desde que ele tomou o de nível 1 no meu time E deu flash dar pra cima de 3 Que isso, velho Caralho, fiado Caralho Meu Deus, eu lembro disso até hoje, mano Jesus amado O Kami o o sabe quem sou eu O Kami sabe quem sou eu Caralho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 Valeu, Xande e Harada, também pelo sub normal. Tamo junto, mano. Muito obrigado aí, padrinho. Você é louco, velho. Fui, fui mijar ali, fui lavar a mão, me olhei no espelho. Não acreditei, mano. Só gratidão total aí, mano. Obrigado, Deus. Obrigado, todo mundo tá com nós. Só vamos, mano. Que surreal, velho. Insano. Obrigado, velho. Obrigado, obrigado, obrigado, velho. 10 challenges. São 10 challenges na fila, velho. Nossa, o Crashel também tá na luta de pegar o top 1, tá? <risos> Mano, você mata, né, Z? Não. Vai, bad, Z. Pô, o Z deve estar muito agoniado jogando do meu lado. Porque tá nítido que eu que eu não tô fazendo as coisas certo, véi. Tá bom, o encobrou cobrou, tá ótimo. Vamos reclamar, não, rapaziada. Se reclamar, pior. Vamos só agradecer. Valeu, Silent Zen pelo Prime e tamo junto, véi. Você está top 1 Twitch? A gente está top 1 Twitch do mundo. É sério isso, véi. Caralho, mano. Muito obrigado a todo mundo, véi. Muito obrigado, rapaziada. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Nice. Obrigadão pelo subir, pai. Seja bem-vindo. Mas eu só vi a cabecinha, velho. morto, velho. Minhas zonas foi boa, mas não foi o suficiente. Mas eu tarde só vi o EZ, a o EZ tá matando muito, mano, mas ele não tá com XP, tá ligado? Está muito paia. Tanto que eu tenho mais XP que ele, tá ligado? Ele tá nível 5. Eu tô 6, quase 7, tá ligado? Isso que tá muito pegadinho pra ele, mas tá de boa, mano. Tem flash? Não. Nossa, eu tirei o cara do R dele Esse aqui mesmo, esse aqui mesmo, Jeanzinho Esse aqui mesmo, pai Eu posso flashar ali, eu posso flashar Quase Nice try, nice try Você pega ele morre ó. Olha os caras falando que tá lagado, velho Deve ser a vivo fibra, né rapaz Tá full lagado, finalzinho de season É assim mesmo, dá aquela lagada no servidor, né Levantei aí, mano. É com vocês aí, galera. Fiz o meu. Nice. O jogador vai querer vir aqui, velho. Né? Nossa! Pegou na pontinha do caule. Ah, roubou cabeça de pica. Porra, oh, tomei isso aí. Olha os caras, mano. Pelo visto o Crustiel já, já não tá na corrida mais de pegar o top 1. Acabou. GG, rapaziada. Jeanzinho tá lá, mano. O trono é dele. Que que é isso, mano? O trono é do Jeanzinho, mano. Jeanzinho voltou pro top 1, é isso? Tá top 1, rapaz? P.H. Lenda. Chama. Cadê o Jeanzinho, mano? Tá top 1, menino, mano. Renanzinho tem que ganhar mais 20, mais 10, 11 na real, né, pra passar ele. Deixa eu olhar no OPGG aqui se o Renanzinho tá jogando, que é nóis, assiste o